Olá, boa tarde para você que nos acompanha ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste nossa gravação. Sejam bem-vindos ao canal da Genial e hoje é o dia daquela live super esperada por quem sempre revê os seus investimentos Todos os meses. Bom, eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é segunda-feira, dia 2 de maio, primeiro dia útil aí do nosso mês das mães. E a gente tem o que no primeiro dia útil? A gente tem a live das melhores ações para investir, em maio aqui no caso, né? Bom, aqui do meu lado a gente tem Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial. E aí, Vilegão, a gente tem novidade esse mês? <risos> Olá, Juliana, <risos> boa tarde, tudo certo? Bom Juliana, a gente está passando por tempos difíceis, né? Então realmente o cenário está bastante complexo, mas é aquilo. Você quer tranquilidade, vai para renda fixa. Você quer um pouquinho de emoção, você vem aqui para o mundo das ações. Vem para renda variável. Bom pessoal, então é isso. Eu já vou tocar a bola pro Vilegas. Já deixa seu joinha aí. Já se inscreve no canal da Genial se você ainda não é inscrito. Nosso papo vai ser rápido, direto ao ponto aqui. Belegas, então conta já para gente aí o que andou acontecendo no mês de abril, o cenário, o que a gente espera né, para o mês de maio, nada é possível de prever tanto assim, mas enfim, o que esperamos e quais são as alterações da carteira recomendada de ações? Perfeito, Juliana, bom, é, eu acho que é sempre importante a gente comentar aqui que estamos passando por um período bastante turbulento, em que a gente já vem de um processo de vários choques inflacionários e por conta disso está todo mundo de olho e todo mundo querendo saber como vai ser a atitude dos principais bancos centrais para conter esse problema que é a inflação. Né? A inflação que nada mais é do que um processo de aumento dos custos, que pode acontecer por choques tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. E em 2022, especialmente falando, quando a gente olha o que está acontecendo no conflito entre Rússia e Ucrânia, é, gerando esse impacto nas commodities, e também agora mais recentemente o que vem acontecendo na China, né, que a China que tem adotado é, uma política de casos de covid zero tem impactado todas as cadeias produtivas e ao mesmo tempo que a gente tem essa questão, é, o mercado cada vez mais desconfiado em relação ao desempenho é, da economia chinesa para 2022. Será ou não que o Xi Jinping vai conseguir é, bater a meta de crescimento para esse ano que está em 5,5%. É, somando tudo isso, né, a gente tem logo agora na primeira semana do mês de maio a, a decisão aí do Banco Central norte-americano sobre política monetária, o mercado que começou especulando que poderia existir apenas um aumento de 0,25 e Juliana, por incrível que pareça, é, essas expectativas aí já chegaram recentemente para algo entre 0,75% a 1%. Então acho que o mês de abril, se fosse traduzir para você é, o que ele representou para o mercado de ações, foi exatamente com o investidor se preparando para esses eventos. E aquilo, quando o investidor ele não sabe o que vai acontecer, ele acaba tendo uma postura mais conservadora, ele deixa é, é, as expectativas, né, que elas acabem se confirmando ou não, e a partir do momento que ele começa a entender um pouco mais o cenário, ele consegue estimar, né, ou ter uma aproximação maior do que pode acontecer, e ao mesmo tempo consegue comprar ativos de risco a preços mais atrativos, ele vai ali aos pouquinhos voltando para o mercado. Então acho que para traduzir para você, acho que é, a carinha do mês de abril em que a gente teve queda para as bolsas globais, olhando para as bolsas norte-americanas, aí com, não, a gente não via esses, esses movimentos de queda desde a crise do subprime é, lá em 2008, Juliano. Então isso de certa maneira fez com que é, a gente também trouxesse é, essa, essa postura de conservadorismo aqui para as carteiras da Genial Investimentos. O Brasil, a gente não teve grandes novidades, é, a gente segue um pouquinho mais do mesmo, o mercado também segue de olho ali no, no processo eleitoral, mas como a gente não teve nenhum tipo de avanço nesse tema, é, o mercado continua aí, é, o mercado brasileiro continua bastante correlacionado com o que a gente teve é, lá nos Estados Unidos, e acredito que no mês de maio, é, essa correlação ainda deve permanecer bastante forte. Então, de uma linha geral, Juliana, acho que foi isso que a gente teve aí para o mês de abril. Maravilha, Vilegas. E quais são as alterações da carteira aí para o mês? Vamos lá então, Juliana. Pedir para a produção compartilhar aqui na tela. É, eu estou aqui com vocês no, no site do Genial Analisa, que a gente fez a publicação aqui da, da, das recomendações para o mês de maio. Lembrando que a publicação é feita aqui no site toda, todo, no último dia útil de cada mês, depois do fechamento do mercado e no primeiro dia útil a gente faz aqui essa essa live então pessoal aqui na, nessa nessa introdução aqui eu trago um pouco mais em detalhes sobre o que eu compartilhei com vocês aqui anteriormente sobre o que que o mercado está esperando para 2022 é inflação é recessão ou os dois juntos né que é aqui de cenário que a gente chama de e inflação como a gente está num, num período importante pessoal que é o que em que eu acredito que a gente é, vai passar ainda por um ambiente de bastante volatilidade, o que eu busquei aqui para as nossas carteiras é a gente não querer, digamos assim, é, tirar o coelho da cartola. Eu pensei o seguinte, vamos ser conservadores, vamos deixar as coisas acontecerem, né? realmente o ano de 2022, como a gente já estava prevendo que fosse, seria um ano bastante desafiador, então é, sempre que eu pude aqui, em carteiras obviamente que conseguiram trazer para a gente maior diversificação, eu tentei diminuir o beta dessas carteiras, que seria essa primeira coluna aqui. Então sempre que você tem um beta abaixo de 1, um, significa dizer que é uma carteira menos volátil, uma carteira que tende a apresentar uma postura mais conservadora se a gente tem uma queda no mercado, por outro lado o risco é, se o investidor voltar a se animar novamente, essa carteira ela fica para trás. Então vejam que, olhando aqui para os betas, eu tentei trazer ao máximo ações mais conservadoras, a gente conseguiu isso nas carteiras que a gente consegue mais diversificação, eu também foquei bastante olhando para as carteiras que permitem quaisquer tipos de empresas né, e tamanhos de empresa, que a gente sempre focasse nas de maior capitalização, seriam as large e mid caps, seriam as empresas de grande capitalização, e por conta da queda do mês de abril, eu vejo que a gente está numa situação aqui, olhando para o índice de força relativa, o IFR 14, de 14 períodos, que a gente tem uma carteira em que os preços estão bem atrativos. Ah, e, mas isso acaba sendo fruto aí da, desse movimento de baixa que aconteceu no mês de abril, o que a, deixou as ações, tecnicamente falando, em preços mais atrativos. E, então, Juliana, em linhas gerais, o que, que eu busquei para as carteiras? Posições mais conservadoras. E sempre que a gente observei que alguma ação caiu bastante, e que mesmo que ela seja um pouco mais arriscada, mas que ela eu vejo que ela está no nível de preços interessante, é, eu acabei incluindo aqui nas minhas recomendações. Então, olhando para a carteira Ibovespa 10+, a gente acabou fazendo três trocas. tá? A gente incluiu duas empresas mais conservadoras do setor elétrico, que seria Energias do Brasil e Transmissão Paulista. A gente colocou uma pimentinha na carteira, que seria as ações da Multilaser. Saíram aqui das nossas recomendações as ações da Vale, da B3 e da Alpargatas. Então, está aqui a carteira completa para vocês, referente ao mês de maio. Olhando para a carteira Ibovespa 5+, a gente fez apenas uma troca. Saíram as ações da Veg entrou as ações da Localiza, a Localiza que divulga resultado hoje, acredito que a gente possa ter um bom resultado e quem sabe uma surpresa positiva e isso possa contribuir também é, para a performance da carteira. Então, para a composição do mês de maio ficou Localiza, Itaú, Banco Inter, Clabin e as ações da Alupar. Tá? Então, uma carteira bem diversificada, bastante conservadora. A única pimentinha dessa carteira aqui fica por conta das ações do Banco Inter. Olhando para as ações de small cap, que seriam aquelas ações de menor capitalização, nós fizemos três trocas. A entrada de Banco ABC, Energias do Brasil e Transmissão Paulista, para a saída de Banco Panamericano, Copel e Cirela. Então vejam que é, a carteira de small caps, praticamente a gente, a gente fez as mesmas trocas da carteira Ibovespa 10+, com a inclusão de duas ações do setor elétrico. Para a carteira de micro caps, aquelas empresas com uma capitalização abaixo de 2 bilhões de reais, a gente não fez nenhuma alteração. É, foi uma carteira que sofreu bastante no mês de abril, Obviamente porque são ações de menor capitalização. Então, como eu acredito bastante no potencial dessas empresas, acho que a diversificação está bastante interessante para essa carteira. Eu acabei não fazendo nenhuma alteração para ela. Olhando a carteira de dividendos, é, a gente fez apenas uma troca que foi a entrada de Cine 3, que é a Cirela Comercial Properties, no lugar da Copel. Foi mais uma questão aí de, de atratividade de preços. A gente acabou mantendo na carteira BB Seguridade, Itaunibanco, Guerdal e Vale ou seja, uma carteira bastante focada é, em empresas, né, com expectativa de pagamento de bons dividendos, olhando ali uma mescla de commodities, bancos seguradoras e a Cirela Comercial Properties, que está ligada ao setor de, de construção de civil e, no caso, ligada ao setor imobiliário, com o retorno né, das atividades, se a gente parar para pensar, por conta da Covid-19, é, inclusive, eu vi uma matéria hoje né, de que o índice de, de vacância né, do, dos imóveis aqui em São Paulo, principalmente o de alta renda, está nas mínimas desde abril de 2021. É, olhando para a nossa carteira de ETFs, em que a gente faz a recomendação aqui de cinco ETFs, eu fiz apenas uma troca. Eu coloquei a ETF de Small 11, sim, que é uma ETF mais arriscada, mas foi uma ETF que caiu bastante, então foi muito mais relacionada à atratividade dos preços entrou no lugar da DIVO11, né, empresas de dividendos, é, por uma questão realmente de preços. Mantive na carteira a ETF do setor bancário, a ETF BOVA11, né, do próprio Ibovespa, a ETF de ouro e ETF de China11, tá, se mantiveram aqui na carteira. É, sobre a nossa carteira de ESG, fiz duas trocas. Entrou Eng Brasil, empresa do setor elétrico e localiza, para saída de Hydrogasil e Veg, tá? Essas foram as duas trocas permaneceram na carteira Itaú, Clabin e também as ações da Magazine Luiza. E por fim, Juliana, a gente teve nossa carteira de BDRs, em que eu não fiz nenhuma alteração aqui para o mês de maio. É, eu entendo, pessoal, que olhando para as BDRs, que você tem uma cotação em dólares e mais correlacionada, obviamente, né, com o mercado americano, a gente tem uma visão bem mais conservadora. Tá? A gente acredita que por mais que a gente tenha uma expectativa de que o mês de maio se, possa ser um mês difícil para as ações no geral, em específico, quando a gente olha para o mercado americano, a gente vê ainda preços muito altos. Então, tomem cuidado, é, façam uma entrada aí aos poucos, eu acho que o ambiente está bastante volátil, acredito que existe mais espaço para uma correção dos índices norte-americanos do que necessariamente os índices brasileiros. Pode ser que essa queda acompanhe? Sim, porque o mercado brasileiro, o mercado brasileiro, o mercado em de desenvolvimento, sofre mais por conta da volatilidade, mas passado esse período de volatilidade, numa recuperação, eu acredito que o mercado brasileiro possa se recuperar mais rápido. Então, ainda tenho bastante cuidado olhando para as BDRs. Enfim, Juliana, acho que esse foi o resumão aí das nossas alterações e expectativas aí para o mês de maio. Maravilha, Vilegas, super obrigada. Pessoal, pode deixar a tela do Vilegas ali que ele está compartilhando. Vilegas, será que a gente pode mostrar em um minutinho assim rapidinho para o pessoal onde ele encontra a sua carteira recomendada de maio, Perfeito, perfeito. Eu estou aqui no site do Genial Analisa, vou entrar aqui novamente, então, se, se o pessoal da, da produção também puder colocar aí o link. Então, acessou o site aqui do Genial Analisa, é só você descer aqui o site, você tem o primeiro menu aqui com todas as nossas análises, depois um segundo menu aqui falando sobre o relatório de ações, e se você desce aqui, você tem as carteiras recomendadas, tem a minha de ações, ETFs e de BDRs, e depois aqui do ladinho você tem, encontra também as recomendações da Isabela Suleima, que é a nossa analista de fundos imobiliários. Então, super simples, fácil, é só entrar na página do Genial Analisa, acredito que o pessoal passou aí o link para vocês, descer a página, vocês vão encontrar aí todas as nossas recomendações. Maravilha, Vilega, super obrigada. Então é isso, pessoal. A live, tanto a live quanto encontrar as, as carteiras recomendadas são o quê? Rápido, simples, prático e indolor. Bom, essa foi a nossa live sobre as melhores ações para investir em maio. Deixa a sua dúvida aqui para o Vilegas nos comentários do YouTube, que assim que ele tiver um tempinho, ele responde para vocês com todo prazer, tem toda certeza, certo, Vilegas? Com certeza, é isso daí. Então tá certo, pessoal. Se você gostou dessa live, deixe, deixe o seu joinha, se inscreva no canal da Genial. Você já sabe que essa é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. No mais, super obrigada. Um grande beijo, forte abraço. A gente se vê amanhã no Morning Call. Tchau, tchau.